Alô a todos que estão assistindo a esse vídeo Sei que faz um tempo que não falo sobre o vírus que está impactando o mundo em geral E isso vem crescendo de forma avassaladora Saibam que não estou julgando ninguém Apenas vou colocar minha suposição Quanto a tudo que a elite tem planejado de acordo com suas agendas globais Que prometem uma vida saudável E também prometem um bem estar para todos em todas as idades, mas que idades seriam essas, se as pessoas que estão morrendo são as mais vulneráveis que possuem a imunidade baixa, e como mostram que a maioria são as pessoas idosas. Será que não parece algo inteligente para diminuir as pessoas mais velhas que sempre têm algo em comum, que vivem de acordo com a aposentadoria? Será que tudo isso é por acaso? Para a economia crescer, como eu já disse, creio que nada veio, por acaso, para ocorrer no mundo. Como existem os escritos das pedras-guia da Geórgia nos Estados Unidos, que não deixam enganar sobre a tarefa que os senhores do mundo tem planejado. E tudo o que vimos é apenas uma forma de controlar e pode ser uma estratégia de marketing. Fique sabendo que isso é apenas a minha opinião. Podem perceber alguma coisa? E dentre elas vou conceituar aqui que é o caso das máscaras de proteção e do álcool gel que os preços despencaram e quando se trata destas máscaras não são uma simples máscara cirúrgica mas sim do tipo n95 e também com certeza os medicamentos irão aumentar os valores também percebam que já houve um aumento alarmante sobre esses dois produtos que são as máscaras de proteção e o álcool gel como já havia falado que estão sendo muito recomendados e outra coisa poderão ocorrer que os hospitais públicos ficarão lotados e muitos não poderão ser atendidos lá na China mesmo eles fizeram um hospital com poucos dias será que nós já aqui no Brasil teríamos essas condições também de fazer isso agora vamos passar para outra forma de falar. E os hospitais particulares também, eles serão restritos. E para quem tem os planos de saúde, vamos analisar as questões. Quem quiser continuar, terão que pagar mais caro. Será que tudo isso não faz parte da agenda da elite? Dos senhores do mundo? Podem até dizer que eu estou falando de forma conspiratória. Tudo bem, mas pense um pouco e avalie se estou errado as cédulas de alguns países já estão sendo erradicadas tudo de acordo com a revista The Economist de 1988 que fazia menção disso está correndo no ano de 2018 essa revista sempre mostrando a agenda global de como algo poderá ocorrer e como essa revista foi de 1988 e fazia menção naquela época ao ano de 2018 e já estamos no ano de 2020 para dar a entender percebam que se for o caso por esse tempo eles já estão atrasados os 30 anos já passaram acabou o ciclo declarado pela elite global já estamos no tempo da nova moeda mundial para uma nova ordem mundial é o tempo da fênix ressurgir das cinzas do dinheiro de papel e nessa capa da revista tem uma descrição na moeda com o número 10. Será que não tem algo a ver com o código binário? Nos países ricos, estas medidas já estão sendo adotadas. E creio que não irá demorar muito para acontecer no Brasil também. E nos países que são subdesenvolvidos, sei que muitos dizem que nos países ricos, são mais fáceis do que nos países pobres disso acontecer essa catástrofe é apenas um passo para o avanço da elite no mundo mas vamos para as escrituras para entender o que é relatado nela diz que só irão comprar ou vender quem tiver a marca para que ninguém pudesse comprar ou vender a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta o número do seu nome aqui há sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de homem seu número é 666 o que seria essa marca para ser bem claro será que seria apenas o seu comportamento como alguns interpretam que não é o caso das escrituras Conforme alguns têm interpretado. Mas se ninguém pode interpretar se não for o próprio Criador, através do seu Espírito Santo, para nos revelar, o homem em si nada pode fazer. Não creio que o homem é quem nos pode revelar tudo o que está escrito, se não for pelo Espírito do Criador. Muitas coisas que estamos vendo também pode estar interligado com as coisas que falei que são os grandes cabeças da elite os senhores do mundo pois o sistema está todo interligado nós é que não estamos vendo por causa das nossas lutas diárias são tantas coisas que não percebemos a sua finalidade e muitas coisas ocorrem para nos afastar do verdadeiro objetivo e quando se fala do sistema em si Creio que, para ser mais claro, para nós, será algo difícil de burlar. Quando a inteligência artificial estiver dominando quase tudo, será bem difícil de enganar o sistema. É só esperar para ver os fatos bem diante dos nossos olhos, e tudo começar a acontecer. Para entender os fatos narrados conforme os escritos, tanto na antiga aliança que é mais conhecido como Tanak, e quanto na nova aliança que no hebraico é B'ri Hadashah pesquise um pouco para encontrar o vestígio tanto nas escrituras quanto nos acontecimentos de hoje, feitos pelas mídias jornalísticas ou até nos filmes que mostram esses fatos de como seriam transmitidos sobre esses fatos como exemplos nós podemos identificar o apocalipse zumbi Resident Evil que é mais conhecido como hóspede maldito na tradução extermínio que é outro filme também contágio e tantos outros filmes que nós podemos encontrar que pode estar relacionado também que os próprios filmes eles nos mostra como se fosse algo um presságio e sobre esses assuntos relacionados às doenças sempre são relatados que esses casos acontecem primeiro passando de um animal para humanos ou para outro animal ou é uma manipulação para que nós possamos cair em suas falácias é claro que eu posso ter a minha opinião mas também de acordo com alguns sites irão dizer assim que podem ter testes adicionais para comprovarem se os animais de estimação podem estar contraindo o vírus também se dizem que foi através de um animal que foram transmitido essa doença pela qual está sendo disseminada essa pandemia que está atuando de forma alarmante e as autoridades não querem vazar sobre estes assuntos mandam o povo se acalmar mas se a realidade é outra sobre esses fatos bem difícil de encontrar soluções visíveis aonde muitos se acabam desesperando e podendo cometer coisas terríveis por causa destes fatos. Quero dizer aqui uma coisa, que não é fácil manter a calma, mas fique tranquilo. Sobre tudo isso que ainda não é o fim. Ainda existe uma luz, ou melhor dizendo, a luz que é o nosso Salvador, que conhecemos como Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Ramachia. Se foi o próprio Salvador que disse que muitos iriam passar por certos momentos, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, não se entregue assim de qualquer forma, sei que existem muitas pessoas nos canais do Youtube, dizendo que coisas piores irão acontecer, mas para manter a calma, é só com o Salvador, não existe outro. Peça ao Criador que lhe ajude a encontrar o caminho, a verdade e a verdadeira vida, que é o Salvador. Pois foi assim que o Messias falou. Respondeu Jesus, que é Yahushua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Dá para perceber que ninguém verá ao pai que é o criador do universo se não for através do filho o Messias peça a ele para estabelecer essa conexão com você e com seus familiares que é nesse momento no qual o mundo procura fiquem sabendo que o mundo procura por essa falsa paz e essa segurança que virão de falsidade mas não encontrarão a verdadeira paz e a segurança mas a escritura vai declarar como é que vai acontecer muitos estão à procura de um líder para trazer essa paz e essa segurança que na verdade virá como eu já falei a falsa paz em breve eu posso até falar um pouco sobre isso em detalhes que é em outra ocasião portanto é importante falar sobre esses fatos que o mundo não busca pela verdade em sua maioria estão querendo ir atrás de algo físico, palpável, através do dinheiro, do saciar o seu prazer no momento passageiro e não encontram a verdadeira fonte que irá lhe levar a uma chance de ter essa paz que tanto procuram. É por isso que estou esclarecendo sobre tudo isso e a melhor coisa que devemos fazer por enquanto estamos neste mundo é buscar enquanto estamos vivendo nesse mundo pois depois que partimos daqui não vou pensar que adianta fazer rezas fazer sacrifícios para o seu ente querido que já partiu pensando em purgatório que é o lugar de purgar de purificação esqueçam tudo isso pois o purgatório é aqui é aqui o lugar de busca para ser limpo das nossas maldades das nossas impurezas se é que você acredita num Criador que usou os, os profetas apóstolos e tantos outros que descreveram o que nós conhecemos como Escritura Sagrada no qual chamamos de Bíblia Sagrada saibam que a chave para todas as respostas estão no Criador que é o Eterno que muitos conhecem por aí como Senhor Jeová Javé, Iau, e Arro e tantas outras expressões para chamar o nome do Criador. E sobre isso posso falar em outra ocasião, pois agora não quero adentrar a termos. Nós precisamos nos fortalecer com ele, independente de sua religião. Saiba que nesse momento o mundo clama por um Salvador e só existe um Salvador está nos esperando pela nossa declaração pessoal, devemos nos comparecer diante dele enquanto estamos em vida pois depois será mais complicado de obter tal resultado que quando morrermos estaremos no esquecimento por isso vamos nos apegar ao Criador nesse momento tão caótico tão difícil vou ficando por aqui para que esse vídeo não seja mais estendido e que o Eterno abençoe a todos, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, cujo Seu nome em hebraico é Yahushua Hamashia. Amém. Fique na paz do Eterno, que é a Shalom.